Eu vou te dar a festa de casamento mais linda do mundo. Ai, amor. Qual das duas cores você prefere? Azul Tiffany ou vermelho contemporâneo? Azul Tiffany, amor. Sabia que você escolheu vermelho contemporâneo, amor. Chegou a hora. Aê! Esse é quem? Meu avô? É, claro. Coisa boa, meu avô tá aqui. Que é isso? É Blogueira agora. Deve ter dois seguidores aí. Vamos trabalhar, querido. Hoje é o meu casamento. É? É. A vida acabou, né? O que, que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca. É. Eu quero casar com um comunhão total de senha. Eu tenho direito à minha privacidade, à minha liberdade é. individual. O nosso casamento acabou. Como é que pode um negócio desse? Depois de tudo, cara. Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Quem? É você, Dayana. Bombeirona sinistra. Wakanda leva. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Agora eu tô soltando e ninguém vai me segurar. Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento. eu viu a hashtag aqui? Hashtag festa de divórcio. Estou indo para a minha festa. Estou convidando todo mundo aí comigo pra gente arrumar um calor! Deus une. Mas quando ele vê que deu ruim, ele também separa. Amém! Amém! Amém! Amém. Amém. Eu agora quero ser pipa solta como Dayana! que isso, Melissa? Convidou sua ex-noiva para o nosso casamento? Se eu soubesse, eu teria convidado o Marcones. Tu é. não tem mais o que fazer, não? Apagar um fogo aí? Salvar um gato? O fogo que eu vim apagar aqui é outro. Isso é que é homem. É o quê? Vamos brincar de eu nunca! Eu nunca usei... Uma roupa íntima da minha namorada. Assim, é assim, anda, a vida é curta e o Tinder tá aí bombando. É. Você é a mulher da minha vida, minha anjinha. Você no tudo. Olha nos meus olhos, amor. Puta que pariu. Eu achava que eu fosse terminar minha vida com ele, amiga. Ele velhinho, babando. Mas isso ele faz de vez em quando.